Olá, aqui é o Beu e pelo título você já sabe o que eu vou falar, é do campeonato Até que enfim né, saiu, demorou mas saiu, então o campeonato de estreia do Line of Sight E se você não sabe como participar e tá com preguiça de ler, então acompanha aí o canal que eu vou dar todas as dicas e tudo pra você, beleza? Então vamos lá! <tos> Então vamos lá, primeiramente eu pedi desculpa pela minha demora, porque eu estive doente, estou ainda, estou com uma dor de cabeça que não, não para nunca, mas não vem ao caso. Ignore a gameplay de fundo e preste atenção em mim. O campeonato vai até dia 7 de julho para se inscrever, então monte seu time e se inscreva rápido. Vai ter praticamente dois campeonatos, um no modo clássico, sem os poderes, sem nada, sem contorno e o modo PCI, que é o modo com contorno, com poder, com tudo que você vê no jogo, que é o diferencial do jogo. É a premiação, não vai ser dinheiro, mas vai ser umas coisas que vai ajudar bastante você no jogo. Por exemplo, por 30 dias você vai ter um personagem exclusivo que vai ser lançado na hora que você ganhar, Scaragar, Steel Elite Chris, mais Chris, uma M249 e uma Saiga 12. Além disso, vai levar 500 gemas. Em segundo lugar, vai levar por 15 dias, uma Scar H, uma Stere Elite, uma Cris, uma 249, uma M249, uma Saiga 12 e vai levar 250 gemas. E em terceiro lugar, vai levar por uma semana, 7 dias, a escaragar, Elite, Cris, M249, a Saiga 12 e 100 gemas. E o mais legal é que a Level Up vai transmitir a final ao vivo pelos canais dela, pelo Youtube, Azul e Twitch. Que vai ser do modo clássico dia 16 do 7 de julho. ó como já é perto já, hein galera. E o modo PCI no dia seguinte, dia 17 do 7. A regra básica para os ambos modos, que vai ser quatro rodadas. Isso mesmo é só quatro rodadas do Procurar e Destruir. E os mapas, é aqueles mapas que você estará treinando Lembre-se que a Desert Fire, que saiu há pouco tempo, vai também estar Então já vão treinando Vão ser melhor de três ou seja, que o time que fizer dois pontos primeiros ganha E... bora isso é isso, galera O campeonato tá sendo com parceria com a CBC Que é um... É um grupo de esporte já, então o link para se inscrever tá na descrição. Espero que tenha ajudado vocês o bastante. Se tiver alguma dúvida, deixe no comentário. E se quer continuar a seguir, e se quer continuar recebendo algumas dicas de LINE, só se inscrever. Aquele abraço, falou, valeu!